Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário. Ser pobre é eterno. Esses são os quatro quadrantes do dinheiro. Empregado, autônomos, barra prestadores de serviços, investidores e donos de negócios. Se você está do lado esquerdo do quadrante, sua meta deveria ser passar para o lado direito. Perceba que o lado esquerdo do quadrante estão pessoas que trocam tempo por dinheiro, é, empregados e autônomos. Essas pessoas é, têm um limite de ganhos que podem atingir, visto que elas não conseguem ter tempo infinito para fazer dinheiro infinito. Já as pessoas que são donos de negócios Elas não vendem tempo por dinheiro Elas trocam produtos por dinheiro E investidores fazem o dinheiro trabalhar para elas Então, se você atualmente se encontra Desse lado esquerdo do quadrante Você tem limites é, bem rígidos Que você não irá conseguir ultrapassar Se você é um empregado Você tem um limite de horas Que você trabalha por semana E recebe por aquilo Então há um teto no seu salário Se você é um autônomo você trabalha com prestação de serviço Você não consegue é, Trabalhar mais do que o tempo que você tem disponível Que no caso é 24 horas por dia 7 dias por semana Então é, Quem está do lado esquerdo do quadrante Tem dificuldades em alcançar a riqueza plena Que só as pessoas que estão do lado direito do quadrante conseguem Você não vai é, encontrar um rico sendo empregado, um rico sendo autônomo, porque para ser rico, a definição de riqueza da maioria das pessoas que tem grande sucesso é tempo e dinheiro disponível para fazer as coisas que gostam, liberdade no geral, e quem é um empregado e quem é um autônomo não tem é, as duas coisas em abundância, é tempo e dinheiro disponível. Se você é um empregado, geralmente você não tem nem tempo nem dinheiro disponível, porque a maioria dos empregados ganham mal e trabalham bastante, se você é um autônomo você geralmente tem dinheiro, tem mais dinheiro do que os empregados, porque autônomos que trabalham por conta própria ganham bem, só que não tem tempo disponível, porque você investe boa parte do seu tempo no trabalho, que é para conseguir justamente esse dinheiro, trocando sua hora, prestando seu serviço. Então, desse lado aqui, você não tem a abundância desses dois... É, recursos importantíssimos que é tempo e dinheiro sobrando já quem está do lado direito do quadrante os donos de negócios e investidores esses sim é, fazem o dinheiro trabalhar para eles criam sistemas que trabalham para eles donos de negócios e trocam produtos por dinheiro, lucram com vendas e vendendo você consegue escalar, você consegue fazer muito dinheiro em uma quantidade curta de tempo ao contrário de um empregado e de um autônomo então esses quatro quadrantes aqui são do livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele explica claramente isso aqui no livro de uma forma que você entende que para ser rico de verdade, você tem que buscar sair desse lado esquerdo do quadrante e passar para o lado direito. Você pode atualmente é, estar no lado esquerdo e já começar a passar para o lado direito, investindo boa parte do que você ganha mensalmente para conquistar sua liberdade. Pode criar um negócio extra como fonte de renda extra antes de sair do seu emprego, mas tem que querer mudar, querer se transferir de um lado para o outro. Assim você vai conseguir... A liberdade que as pessoas ricas é, conseguem. Pessoas que realmente geram grandes resultados estão do lado direito do quadrante. Se você quer ser acima da média, quer fazer parte dessa porcentagem aqui pequena de 5% da população no geral, você tem que é, criar meios para sair desse lado aqui e passar para o lado de cá. É interessante demais essa tabela aqui, esse quadrante, que você percebe onde você está hoje, onde você quer chegar... E percebe que cada, é, cada quadrante desse aqui tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Porque para você ser um empregado aqui, é, geralmente você passa grandes dificuldades. Você trabalha bastante, na média ganha pouco. É, um autônomo ele tem pouco tempo disponível, trabalha muito, mas geralmente ganha muito mais dinheiro que um empregado. Um dono de negócio passa por suas dificuldades, só que ele que comanda a parada. Ele é que domina o jogo. E o investidor, para investir tem que ter dinheiro, tem que fazer sacrifícios mensais, investir mensalmente no valor, estudar sobre investimentos. E aí sim, é, você vai conseguir ir aumentando seus ganhos cada vez mais, a fim de alcançar sua liberdade financeira. Então é interessantíssimo você observar esse quadrante e querer passar para o lado direito, querer ser um dono de negócio, querer ser um investidor. E assim você vai conseguir conquistar a conquistar sua liberdade financeira. Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Preste muita atenção nessa frase, reflita sobre ela e fixe na sua mente: não trabalhe pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar para você. O que quer dizer isso? Quer dizer para você não ser escravo do dinheiro a vida toda. Quer dizer que é para você é usar o dinheiro a seu favor e não ser um escravo do dinheiro é você trabalhar para conquistar dinheiro e fazer com que esse dinheiro te renda mais dinheiro a fim de conquistar a sua liberdade até chegar um ponto que você não precisa mais trabalhar, que você tenha dinheiro disponível para é, se manter é, sem precisar trabalhar ou apenas trabalhar com o que gosta. Imagine você ter a possibilidade de ter dinheiro suficiente para pagar todas as suas despesas. Para bancar o seu estilo de vida. E você usar o seu tempo da melhor forma possível. Investir em negócios que você gosta. Trabalhar com aquilo que realmente você ama. Sendo um pouco desapegado dos seus ganhos. Porque você vai... Trabalhar em um negócio que possa até te pagar menos Mas isso não tem tanta importância agora Porque você já tem outras fontes de rendas, Te gerando renda passiva, renda automática E você vai trabalhar com aquilo que você realmente ama é, Até desapegando um pouco De quanto você vai ganhar com essa sua nova atividade remunerada Interessante demais Então busque fazer o dinheiro trabalhar para você Busque conquistar a sua liberdade E essas lições desse vídeo de hoje eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo e que você aplique na prática essas lições e conquiste cada vez mais dinheiro e liberdade para a sua vida. Se gostou desse conteúdo, deixa o like para reforçar o canal, para ajudar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Eu estou buscando construir conteúdos cada vez melhores aqui para te ajudar a prosperar, a empreender, a enriquecer de verdade. Então, dessa força, deixando o like e deixa um comentário nesse vídeo. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É, me dê uma força de alguma forma para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E ajude mais pessoas a prosperar e a enriquecer. De coração, te peço essa ajuda para ajudar a fazer o canal crescer cada vez mais. E se você quer um conteúdo exclusivo, quer um conteúdo mais avançado, entre no Grupo gratuito do WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo. E por lá você vai receber novos vídeos do canal, conteúdos exclusivos, ofertas nos meus produtos. E acesse também a minha página do Instagram, Prosperando Online. O link está na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.